E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você para perguntar quanto custa o seu estoque que está aí? Quanto custa o espaço do seu estoque? Então fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos minutos. É uma pergunta que a gente não se faz, né? Quanto custa ter o meu estoque? Quanto custa ter a minha expedição funcionando? O quanto que isso me onera? E aí são várias coisas que vêm acontecendo e que as pessoas estão começando a se ligar com isso, tá certo? A gente tem cada vez mais as pessoas parando para fazer conta de em qual tamanho de espaço eu poderia estar se eu não tivesse o meu estoque hoje dentro da minha empresa. Onde o meu estoque poderia estar se ele não tivesse que estar dentro da minha empresa? Seria um lugar onde o meu frete seria mais barato? Seria um lugar onde o meu frete para atender a minha principal região seria mais em conta? E automaticamente eu teria mais vendas? Então as pessoas passaram a fazer conta de quanto custa ter aquele espaço, tá certo? Quanto custa ter funcionários hoje na expedição? Qual o seu custo de expedição? Tá? É, parece bobeira... Mas quando a gente começa a colocar isso na ponta do lápis, você vai ver que muito provavelmente o seu maior custo hoje dentro da sua empresa, ele está em logística. Lógico que tem situações e em empresas que são muito, muito, muito específicas e não tem o que fazer. Mas você, mesmo pequeno e médio, tem o que fazer sim, tá? Eu tenho dito isso, o Gil também tem falado muito sobre isso, que o futuro talvez do e-commerce será Fulfillment, como já funciona muito bem nos Estados Unidos, onde você terceiriza o seu estoque, a sua expedição, ele fica em um local onde ele não onera em nada. Agora pensa, você não poderia tocar a tua empresa dentro de uma sala comercial, talvez pela metade do preço que você toca hoje? Você não teria muito menos custo do que você tem hoje? Quando a gente começa a olhar hoje para dentro do mercado, é, é, e você começa a ver que o funcionário, quando você está dentro de um fulfillment, tá. E existem diversas soluções hoje. Eu gosto muito de falar da Soullog, porque ela pensa no pequeno e no médio, tá. Você consegue hoje ter 13 terceiro, férias, e doente, e feliz, alegre, e triste. É tudo uma responsabilidade do fulfillment. E você consegue, sim cuidar da estratégia do seu negócio, você consegue sim parar para pensar no seu negócio, tá certo? Então terceirização de estoque é um caminho, terceirização de expedição é um caminho extremamente interessante para o pequeno, para o médio e para o grande vendedor, porque você consegue sim passar a cuidar de outras coisas mais que a gente tem dentro do nosso negócio, atendimento comercial, financeiro, estratégia, que às vezes a gente perde muito tempo fazendo pacote e você poderia estar cuidando da estratégia do seu negócio, tá? Então, no meu ver, em um futuro muito breve, a gente vai ter cada vez mais isso acontecendo, até pela questão logística que a gente tem hoje dentro do nosso país. Você pensar em estar em uma outra região, que é o que eu penso muito, em ter uma presença hoje no Nordeste, por exemplo, eu tô no Sudeste, ter uma presença no Nordeste pela quantidade de concorrentes que eu tenho muito menor no Nordeste, mas tem um mercado lindo lá para cima, que está cada vez mais crescendo, é muito mais fácil eu pensar nisso, terceirizando a minha expedição e o meu estoque do que abrindo uma empresa lá, colocando pessoas de confiança para trocar, para tocar apenas a parte logística e sim contratar uma empresa que já executa isso. Então comece a pensar, comece a fazer conta, porque sim você provavelmente pode estar perdendo dinheiro. Não se aplica a todos os negócios. Cada negócio tem a sua particularidade, mas ao mesmo tempo. Não existe certo ou errado, não existe bom ou ruim, existe o que é bom para a sua empresa e eu queria alertar porque cada dia mais a gente vê pessoas com problemas, ah, problema de crescimento, ah, agora tal coisa não acontece, ah, a região que eu mais vendo agora é tal lugar e o frete está muito caro e a gente fica parado sem pensar em solução. Lembre-se, nós somos responsáveis pelas ações dentro do nosso negócio e pensar em todas as possibilidades faz parte do nosso negócio, tá certo? Então, cada vez mais nós começaremos a ver empresas rodando dentro de fulfillmentes, rodando dentro de empresas especializadas em fazer logística e armazenamento do seu produto, tá certo? Então, hoje como que rola a sua operação? Como que ela poderia ficar? Põe aí no papel, pode ser que compense, pode ser que não, mas vai atrás, vai dar uma olhada, porque você pode estar gastando energia em algo que você poderia estar economizando essa energia e usando em outra coisa, tá bom? Um grande abraço para você e até mais.